Quanto um candidato a vereador pode aplicar em sua campanha? Bom, os recursos próprios do candidato só podem ser aplicados em até 10% do limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual vai concorrer. A legislação já traz expressamente que é vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante utilização de doação à interposta pessoa, com a finalidade de burlar esse limite de utilização de recursos próprios. Lembrando que numa cidade em que o limite de gasto seja de R$ 10 mil, reais, o limite de aplicação de recursos próprios para o candidato será de R$ reais, esse valor incluindo os financeiros e os estimáveis. Espero que tenha gostado, curta o nosso vídeo, acesse nosso site, um beijo e até o próximo.